Fala pessoal, bem-vindos Galera, eu vou começar uma nova série aqui no canal The Elder Scrolls 4, o Oblivion Que para mim é um dos melhores Elder Scrolls Então, eu prefiro até que o Skyrim ah, O problema do Oblivion é que eu acho os personagens bem feinhos mesmo, tá? Vou passar a apresentação aqui, pessoal Mas quem quiser assistir, é, depois dá uma procurada no YouTube, tá? Eu vou colocar aqui, pessoal, um High Elf porque eu instalei alguns mods aqui E eu acho que seria interessante Deixa eu ver aqui, vou pôr random O problema do Obliv do é isso, cara Eu acho feio demais a, a caracterização dos personagens É muito feio, cara Meu Deus do céu Vou eu ver aqui, uma melhorado nesse bicho Tá bom, eu não vou ficar perdendo tempo não, gente Vou pôr o nosso nome aqui e High, High Elf, eu vou escolher porque eu vou fazer um, um, um mago, pessoal. Então... Vamos escolher um, uns olhos diferentes aqui, gente. É, não tem muito olho. Não. Vambora. Deixa eu ver. Nossa, o veião assim é feio pra caralho. Vamos ver o cabelinho aqui, um cabelo diferente. Hein? Esse cabelo feio. Nossa, Senhor Jesus. É muito feio cara, muito feio, depois eu vou procurar um modzinho, ver se eu só acho um modzinho para melhorar essas coisas, meu Deus, é horroroso. Aí tá bom, não vamos ficar perdendo tempo não. Então a gente começa aqui na prisão, para quem não lembra, tá? Isso aqui é... é um dos mods que eu coloquei, tá pessoal? Vai rolar aqui. Olha lá, tem um inimigo ali. Ele fica provocando. Ele tá falando que tá quase saindo da prisão. Ele tá falando Você vai ficar preso aqui esperando por sua execução. Eu escutei que alguns guardas estavam falando. Você vai morrer aqui, seu High Elf. Você tá me escutando? Tá escutando isso? Os guardas estão vindo. <risos> Clássico, gente. Então aqui é o seguinte, eles estão vindo aqui com o Imperador Uriel Septim, se eu não me engano. O Uriel, gente, para quem não sabe, ele tem 80 e poucos anos, tá? ele, ele governou o Imperador de Tamriel por mais de 60 anos já e aqui ele ele teve a família dele os filhos assassinados se eu não me engano tá pessoal aí eles estão se perguntando por que que esse prisioneiro tá aqui não era para ninguém estar tá aqui porque eles têm uma passagem secreta que vai por aqui tá bom meu filho tô quietinho ela, ele, viu, ele me viu nos sonhos dele, ele me fala aqui, o. aí você me viu nos sonhos, então hoje é o dia, Deus, Deus me dê forças, ah, não, os assassinos atacaram meus filhos e eu sou o próximo, os blades são esses guardas aí gente, por chance, a tá falando que ele vai entrar aqui na passagem secreta e se eu perguntar você? Sou o imperador Uriel Septim. Pela graça dos deuses, eu servi a Como regente, né? Então, como cidadão, você tem que também servir. Então, como cidadão, você tem que também é, ele tá falando que eu tô aqui por algum motivo e tal. Então tá. Então ele vai embora e aí a gente vai sair da prisão pelo mesmo caminho que ele. Então vamos seguindo aqui. Cara, eu gosto muito do Oblivion. Vamos aqui na manha, para não atrapalhar Aqui tem o um modo furtivo, a mesma coisa, tá pessoal? E o esquema aqui no Oblivion, para subir de nível eu não tô lembrado muito bem Mas eu acho que é a mesma coisa do, do, do, do Skyrim É você fazendo as atividades e tal, tipo, andando assim abaixadinho, você consegue Stand aside, prisoner. Ganhar nível nas coisas e tal. O pau começou a quebrar. A gente vai pegar a nossa primeira arma aqui agora. Pega aqui, ó. Um pôr aqui. Mas eu vou ver se eu acho um modzinho, cara, pra... Deixa eu ver as magias aqui, gente. Vou colocar aqui. Ah, tá. isso aqui é um mod que eu coloquei, gente. Ah, sim. Para para consertar. Você é joga as magias? Não sei. Estou jogando no PC, tá, pessoal. Defesa tá aqui normal. Não, Aqui, segura. Ali do lado esquerdo, vida, mana, estamina. Não, normal Vamos lá. Você guarda Ah, peraí, gente. Eu tenho. Ai! Atos! Ah! Que isso, gente! Puta merda! Apanhando, vamos ver! Nossa senhora! Eu apanhei com força! Eu esqueci como é que faz para colocar aqui as magias. Então, o tab, você olha. Eu quero colocar ela como. Preferida, saca? Meu esqueci. Os comandos, depois eu vou olhando aqui, vamos ver se tem muito, item, nada. Beleza, vamos curar. Aqui é o outro caminho. Tá vendo, é mais intenso os combates, eu acho. Eu acho os combates no Oblivion, cara, muito intenso. Hum, vou colocar isso aqui. Escudinho. Vou pegar aqui. Hum. Aqui, okay. coletes. Aqui é o seguinte, gente. Como é que funciona aqui no Oblivion? O sistema de fechadura quando você bate aqui você tem que apertar clicar para travar na hora que tá tiver lá em cima o um trinco e aí você consegue abrir o baú tá é... ok tá falando aqui para eu usar o escudo eu tenho que colocar isso aqui saca a flecha flecha o escudo e para aqui. aqui ó Vou te mostrar mostra uma coisa para vocês aqui. É só fazer mais uma coisa. Okay. Aqui, ó. Spell. É, efetividade da, da, da magia, certo? É o seguinte. Assim. que é um. Você aperta aqui o número dois. Você, você vai colocando aqui, tá, gente? Quanto mais armadura eu estiver usando, mais inefetiva vai ser, a, se assim podemos dizer, vai ser a magia, tá? Mais ou menos isso. Aqui, aqui tá uma coisa interessante, ó. Eu lembro até hoje, cara, quando... Primeira vez que eu joguei esse trem, você atira no balde, vamos lá, viu? E aparece uma mensagenzinha dá para você pegar ele tá falando que dá para pegar as flechas vou fazer um negócio aqui gente como não tem muitas magias ainda vou pôr aqui a espada e o, e o arco aqui deixa eu ver club as magias iron key okay. Esse é um Goblin chamar Pronto, embora Basicamente é isso, gente. Então, vamos, vamos praticar, jogar as magias, ele tá falando. Então vamos mudar aqui. Tá lá o bichão lá. O jogo é meio escuro, velho. Eu, eu acho difícil. Eu acho os inimigos muito rápido. Vou pegar a comida. Eu acho que eu instalei um mod que você tem que comer. Eu já não salvei até agora. Deixa eu salvar aqui. Mas eu tenho que lembrar como é que faz o autosave é F5 ai bichão treinar aqui para aumentar o nível do Destruction Aí. Cadê o outro? zumbizão ai doido Vai. Toma. O que ele tem? Morte Flash. É coisa para você mexer com a alquimia, tá? É tem os... Uns... Opa! Pelo amor, bicho. É para você fazer coisa com a alquimia, tá vendo? Aqui tem os efeitos conhecidos. Você vai treinando alquimia e aí ele vai conhecendo os efeitos novos. Mais ou menos isso, tá, pessoal? Se você comer, gente, você pode se envenenar e tal, mas você acaba conhecendo novos efeitos. Em saca? Existem várias formas de você aprender os efeitos. Seja criando novas poções e por assim, assim por diante. Aqui é F5 para dar quick save, tá gente? Um ratinho ali. Vamos fazer o seguinte aqui. Ah, viu. Opa. Vai, ah, bichão. Vou pular no outro ali Escuridão, cara. Aí o negócio do, do dano em mim também ajuda a aumentar o negócio da armadura. Utilização da armadura. Ah, mas é a mesma coisa, mesmo esquema do, do, do Sky Não tem... Isso não tem muita diferença, não é Difícil, acho difícil mirar e é mais um tutorial, tá gente? A gente vai aprendendo as coisas aqui só pra... vocês terem noção, eu não lembro nem o botão que pula Não é espaço não, tá gente? Vou pegar aqui, porque depois eu vou treinar a alquimia. Eu não lembro o é um sistema de progressão, cara. Cara. Opa. Defende, que eu tô. Você treinar. Esse não tem bash é a porrada com escudo, que no, no, no Oblivion não existe bash, a não ser que a gente instale um modzinho Pra fazer o bash, tá gente? Não existe bash no Oblivion Essa era uma das coisas que muita, muitos players reclamavam, não existia o bash Mas é, é o de menos, o jogo é muito bom Nós estamos perto Lembra que tem um baú aqui tem cachaça. Aqui, ó. Aqui eu já conheço três efeitos. Na verdade, aqui é os efeitos da cachaça mesmo. Não é do, de item de alquimia, não. Fiz confusão. Você vai subindo de nível e tal, e aí você vai conhecendo mais efeitos, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Clique no spell. Ah, já fiz isso. Eu tô aqui só estou dividindo. Aqui, ó. O personagem Level 1 um, é, é, Para aumentar de nível, é, Aprenda novos níveis nas suas Major Skills. Es, esses negócios aqui, gente, já é pré-definido da classe. É, na verdade, da raça, tá? E, e, e, exatamente, da raça. Então, aqui, ó, tem que as, as Skills, tá? Agora, as Major, as Major Skills, eu não lembro onde que eu vejo as Major Skills, mas... Ah tá, acho que é essas aqui ó que tem os maiores poderes aqui são as majors as que são menorzinhas, 5 e tal, são as menorzinhas, tá? Então vamos lá, gente, aqui é o Progress, pro próximo nível, ainda nada, bora. Vou mostrar pra vocês, tá? vai ficar mais... Vai dar uma nostalgia bacana, tá? Gente, me dê dicas também de mods aí. Quem já jogou o jogo, me fala aí alguns mods, tá? E foi interessante. Daqui a pouco nós vamos encontrar o Imperador novamente, tá, gente? Pra quem não lembra. É uma... Aqui é coletável mesmo. Não tô fazendo confusão, não. Achei que eu tava falando. Esquecer. Poção de cura, poção de mana, tá gente? Aqui, ó. Um rubizinho escondido aqui. Aqui é um silver globet, Pega um dinheirinho, um esqueleto. Vamos salvar o jogo. Quick Save. tutorial, Você pode fazer os hotkeys lá que eu falei. Você põe em cima, aperta o número que você quer fazer a hotkey. Pra poder. Mudar de equipamento, mudar de magia, aquilo que eu fiz mais para trás ali, tá? Sem segredo, não. O interessante aqui, gente, seria eu pegar uma tocha, andar com a tocha para poder enxergar as coisas melhores, tá? Como eu não, não peguei, vamos seguindo aqui, tá? Vamos lá. É... vamos lá eu não lembro muita coisa mas eu acho que eu tô perto aqui vai ter uma missãozinha aqui é só bobeira itens de ferreiro tinta coisas não muito interessantes aqui, ó ele não me viu, então vamos apertar aqui o Ctrl, que você vai entrar no modo furtivo. Tá? E o olho, quando tá o olho apagadinho ali, ó, tá vendo? Tá meio apagado, é porque o bicho não me viu. Já me viu. Tá vendo? Eu acho os Goblins muito agressivos. Muito agressivos. Vem pra cima, cara Eu lembro a primeira vez, gente Que eu joguei, cara Foi, mas que terror que eu senti, cara Vem, bicho indo pra cima Você igual um trem doido, bicho Você tá doido E pega os itenzinhos cê... Aqui, ó Isso aqui é pra gente poder Fazer as poções, tá? Vou mostrar pra vocês Deixa eu só pegar os itens aqui gente. Aqui, ó Onde que é? Aqui Alquimia. Se você pegar, gente, outros itens é, para fazer as, as poções, ele melhora. Eu só tenho aqui o potinho. Então vamos supor, eu pego aqui ó, a carne de rato com, com a carne do, do zumbi lá. E mando criar, criou uma poção nova. Sacou? Não tem mais nenhum. Vamos remover. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, esse aqui. Dá pra você ler aqui e, e ir vendo o que, que dá pra combinar. Ó, dano, dá dano no, na, na vida. Viu? Os dois têm dano na vida. Ó. Dá dano de dois pontos por, do, por seis segundos. Então é dois pontos a cada seis. Total de doze. Olha lá. Alquimia subiu de nível. Ok. Tá? Já tá aqui. ó. Os pontinhos. Você usa, tá? Aí você vai colocar na espada. Vamos pôr aqui, ó. Pôr esse aqui mesmo. pra depois vocês verem. Pronto. Tá? Tá na espada. Próximo golpe que eu der, vai, vai dar o dano. Fatigando o inimigo, tá? Aqui, ó. Você aperta, ó, Tá vendo? Ele vai descer. Você clica. Não tem, não tem muito segredo, não. Tem que clicar antes dele descer. Senão o pino quebra. Então, eu descobri uma nota, foi um Fiel, na Universidade Arcana. Se eu recuperar os artefatos dos anões, né, do Arven que, que sumiram, eu vou ganhar uma, uma recompensa. Eu tenho, que, eu tenho que viajar até o Camp Alice e ver que se eu posso... É, ir atrás dos bandidos que roubaram, né? Track é tipo... Esqueci, cara, a palavra em português. Lá Ela viu a armadilha? Sai, bicho. Toma. Lembrando, gente, que aqui no, no, uma coisa que tem diferente do Skyrim... É que os, os itens têm durabilidade, cara. Então é uma uma verdadeira merda. Você tem que consertar as paradas direto. só de você andar, você sobe o nível do Athletics. E vamos pegar aqui, peraí, vou pegar as carnezinha para fazer magia aqui, ó. Gente, ó, vou assinar aqui uma coisa. Ó mete espaço, ó. vai lá nos bichão ó. corre aí doido ai bobão ó, segura pião. sacou? uma flecha aqui, vamos pegar as coisas aqui apple não é o apple que a gente conhece então não tem muito segredo não, tá gente? Vamos aqui pegar os lockpicks Pegar as colachinhas, uma massa Vale muito pouco dinheiro e pesa muito, então não vou mexer com isso não, gente Pronto Vou aqui, aqui, aqui, pegar aqui as poções Boa Vamos magia aqui só para enxergar. Vamos quick save. Eu sei que aqui tem um lugar que vai ter um chamã. É bem aqui, ó. Tem um xamãzinho dos goblins aqui, ó. Isso aqui é um guerreiro. Bicho, eles são muito agressivo, cara. Muito agressivo. Eles vêm para cima, como dá um medo na gente, bicho. Eu vou te falar, viu? salvo Vou matar o xamã tem um xamã aqui Mandei o bicho, cara? ah esse, é, esse não é o xamã não sei que tem um xamã aqui daqui a pouco ele aparece Ali ele ó. tem um outro guerreiro, vou chamar, toma pra lá do que a gente acha. Ali. Tô falando com vocês que tem um bicho. Olha. Nossa céu. Ai. Tá Tá falando que a minha mágica tá. Tá pouca. Pronto. o staff. Tem que calar no buraco, velho. Olha o staff ali Esses malditos, esses ratos até eles, pronto é o staff Ratinho aqui, o que, que é isso? A ratinha vai ficar parada aí, doido? Olha o botão que pula, hein? <risos> Caramba, gente, não lembro, velho é uma vergonha, mas eu não lembro Tomara que eu não precise Vambora Gente, eu, eu acho que tem mais alguns itens aqui Tem um baú tem Bastante coisas Pedra de ouro, aqui é o um, um negócio para fazer reparo nas armas tem uma daga, já tem essa é para poder pegar as almas, né? Para poder recarregar é, tanto os bastões, né os, os cajados, quanto as armas mágicas. Vão gastando as cargas de acordo com o que você vai utilizando. Tá? Vamos aqui. É o e é que pula, gente. O e é que pula. Vou procurar aqui para pôr um pouquinho. Fabricando. Pronto. Bata um banzinho. Vou plantar aqui. Locks. Beleza, gente, acho que aqui a gente está chegando já na parte que a gente vai encontrar com o Oriol Septim. É aqui mesmo. Aí. Aí nós vamos ajudar. Não vem eles. Hum. Rapaz, eu tô ajudando. Tá falando para me matar, gente. Pelo amor de Deus, aí. Eles não podem entender por que eu tô confiando em você Eles não viram o que eu vi. Como eu posso explicar? Você conhece os nove, aquele que é, guiam os nossos destinos. Vê? É, ver? Ah, eu não conheço os termos, os nove nos guiam e nos protegem. Eu servi os nove durante a minha vida toda. Os skies são marcados com espadas inúmeras, cada um a fogo e cada um a sign. Eu conheço esses estados bem well, e pergunto qual signo marcou seu bando. Ah, tá, aqui, é o, a constelação que marca o meu, meu personagem. Então, tem os atributos aqui, tá, gente? O, o, o aprendiz, olha lá, você ganhou 100 pontos a mais de mágica e 100% a, a sua fraqueza contra a mágica então você é Lady, 10 pontos de Willpower e o Endurance o Mago você ganha 50 pontos permanentes de mágica esse aqui provavelmente vou escolher ela o Chief, o Astronash, também ele é bom gente porque é mais ou menos bom, na verdade. Você aumenta 100, é, 150 pontos na mágica e 50% de absorção é, para poder fazer o re recharge do, da sua mágica, é voltar a barrinha da mágica. Tá? O Lorde, que que você ganha? Pontos de vidas, tá? É, deixa eu ver aqui, o Lover, aqui é o outro Ritual, deixa eu ver aqui, Turn Undead, ah, tem muitos gente, tem muitos aqui, se eu for passar todos nós estamos fodidos, tá? Esse aqui também é bom para quem está fazendo um personagem mais é, com agilidade, aqui para o Guerreiro e assim por diante, tá? Vamos escolher aqui, a gente vai ganhar 50 pontos de mágica, tá? mais simples. The signs I read show the end of my path, Tá, ele tá prevendo que ele vai morrer e tal, aquela coisa tona, tá, gente. E quanto a on the of glory. Então tá. Você não tem medo de morrer? Eu Eu vivi bem, então meu meu espírito tem que deve dormir doom, levemente não. alguma coisa assim com eles. Eu estou ele tá tranquilo com com o resultado do, da vida dele que ele sabe que ele vai morrer tá? My dreams grant me no opinions of success. Their compass ventures not beyond the doors of death. But in your face, I behold the sun's companion. O Ele tá falando que o destino brilha a meu favor, to my grave. Eu vou para tomb, meu tomb, né? a cova. A Você tem que me seguir e depois nós Você vamos nos, fazer nos, fazer nos fazer separar. Tá bom meu filho. Tá me falando pra eu seguir. Não vou ficar não puxando conversa que não. Não tem necessidade. Não vou acender tocha coisa nenhuma. Vambora. Depois ele vai me dar aquele medalhão, gente. Vai pedir eu para encontrar o descendente dele. Ah, e aí começa a aventura. O cara dá uma porrada só com roda baiano igual um trem doido, aí. É maluco. Só pega os, os, os parados aqui, oi. Não é nem para lutar. É maluco. T blade, e o emperor. Vamos lá, mete a espada. Eita porra. nada. Até o imperador parte para cima, meu, Vai lá. É trem. Aqui a já tá finalizando, tá, gente? O tutorial. Um pouquinho a gente vai escolher a nossa profissão, algo do tipo. Tá? Eu não lembro o que, que afeta a gente, mas eu afeto acho que os, as habilidades, a forma que você cresce. Deixa eu checar se tá tudo bem. O carro fica te olhando igual um doido. Vamos embora. Vamos lá Eu não sei se eu falei com vocês, eu pus um mod aqui de magias novas Então por isso que eu escolhi um mago, gente O Uriel, Uriel vai morrer agora a pouquinho morre Ah, meu filho é que o carro vai sair aqui, ó é. É. o cara vai sair ali né? Ai é que susto, velho, puta merda Caralho, gente, eu levei muito susto, velho eu não posso ir mais Você apenas o sair atrás do Imperador. Vai que susto, cara. É... Ele pede para eu procurar o Joffrey. E ele vai procurar o último filho dele. E os portais do Oblivion estão sendo abertos, gente. Olha lá. O controle está travado. Nossa, isso é pra matar, uai. Eu terei, meu filho. O cara tá me dando um com força, doido. Bom, oh, morreu. Vamos tem. Tem nada, não dá nem para olhar. Ah, não, meu bicho. Bora, Baurus. A ah, tá falando que falhou. o the... Eu falei, o, o sangue Dragon dragão uh... amulet amulet. O amuleto é well, O é símbolo do Império. Eles acham que é só uma joia, mas não é não, ele tem poder Ele falou para levar para Joffrey, está falando que a mulher tem poder E só o... quem, tem um... quem é merecedor pode usar Beleza. Vamos Embora você embora, não pode falar. Priory Ok, vamos embora, cara. Como é que eu chego lá onde o Joffrey fica? Que é um, ele falou que é um, o cara é um. Monge. It's a secret way sewers. Beleza, me deu a chave. Vamos okay, aí vamos passar pelos. Aqui, gente, é o seguinte. É que são as especializações, tá? Como se fosse as, as, as profissões né? que o cara, que o cara vai ter para subir de nível. Agora eu lembrei, tá vendo aqui, Major Skills. Essas Skills você vai evoluir para que seu personagem evolua em níveis, beleza? Eu tava querendo experimentar algo diferente, tá pessoal? Então assim, eu pensei aqui ó, você tem o, o Battle Mage, certo? Então você vai ter aqui ó, Blunt Weapons, Conjuration, Blade... O foda é o seguinte, cara, o cara é fraco pra caralho, então você apanha que nem água, o foda é isso, eu, eu tô com muita dúvida, ou me especializo aqui, logo no... No ou sei lá, eu vou tentar algo diferente aqui, gente. Bora, bora tentar algo diferente aqui. Acho que eu vou tentar esse Witch Hunter aqui, que é tacar de longe. Olha lá, arco e flecha, security, atletismo, mitis, misticismo. Cara, bora tentar um trem diferente. Bora tentar um trem diferente, gente. Quero ser assim, Witch Hunter. Eu pensei então eu vou fazer o seguinte aqui Tá, entendi Vamos aqui é, Vamos fazer o seguinte aqui, gente Vamos mudar algumas coisas Deixa eu ver só uma coisa aqui Major skills, tá vendo? Ó? Atlético Não fala nada de, sobre armadura Armadura eu acho que eu posso escolher à vontade, tá? Beleza, agora eu vou fazer só o seguinte aqui, gente Vou mudar aqui, ó as armas Vou usar o arco Como Uma arma primária, né? Deixa eu colocar esse staff aqui Pronto só vou só usar o arco Que aí Tá falando que uma nova Uma nova Missão Eu vou chegar nos Nos Ok, que é outra missão, tá gente? É tudo tudo que eu coloquei dos meus mods, tá? Depois eu explico pra vocês o que, que é. Eu vou por Sewers aqui e a gente para, pra não ficar muito chato a gameplay. Aí, agora a gente vai ser um ladrão mago. <risos> Vamos nessa. Vamos tentar algo diferente, cara. Senão o jogo fica chato, vocês estão cansados já de ver sempre a mesma coisa. Então, fica chato. Né? Então beleza, gente. E beleza, tá falando de algumas missões a mais. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Eu, no, nas minhas major skills tem a parte não tem de ser silencioso e tal, deixa eu ver aqui. Então, ah, sneak. Sneak não tem, não, não tem problema não. Então vou salvar aqui, pessoal, e a gente continua no próximo Gameplay depois, tá? Deixa eu salvar aqui. aqui, cara, foda. Foda do jogo da Bethesda é isso aí. Se a que salvamos uns 20 saves diferente. Então, pessoal, obrigado por assistirem até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, Deixa aquele like e vamos compartilhar. Um abraço, tchau, tchau.